Sandro Gianelli, esse é o programa. Eu recebo aqui o deputado de citar o Fábio Félix, altíssimo nível, seu Jair Henderson. Já precisou colocar suas, sua barbinha de molho aí? Que hoje o bicho vai pegar, viu? Porque se eu falar para ele. Se você é um repórter cloroquina e eu elevar o nível desse debate aqui com um da esquerda e um da direita, eu tenho certeza que a situação vai ficar feia para o senhor. Eu não comece o debate, não. Fale, fale diante das suas ideias meirabolantes. Não, deixa quieto. Fale adiante de para o que... deputado. Não, deixa quieto. Quer ele vê onde é que ele se meteu? Não, programa? não deixa quieto. Vamos, vamos falar hoje. Fale para ele, senão eu peço para colocar não não não aqui não, nessa não, tela aqui, não. Ó, tá bom? Eu peço para colocar aqui, ó, desenho dos Jetsons, tá? <risos> Perguntei para esse figura aqui... Primeiro, boa noite. Obrigado por você ter noite. vindo aqui no conectado Obrigado por pelo poder. convite para estar aqui com vocês. Perguntei para esse figura aqui o que ele achava da tecnologia, os avanços que nós vamos ter. A gente sabe que a pandemia tem muitas coisas ruins, mas também tem algumas coisas boas que estão acontecendo. O mundo está ficando muito mais tecnológico. Os pessoas estão se envolvendo mais. A gente vê câmara legislativa, sessão remota. Assim, Tem informações de que até o quórum deu uma melhorada ali na, na, na sessão remota. Aí ele me vira e solta uma pérola dizendo que se não fosse o coronavírus nós já estaríamos com carros não não foi carros, não foi carros, carros o quê? Carros voadores eu não falei eu não falei se não fosse o coronavírus eu falei que os estudos da UBE em relação a drones com capacidade para carregar um ser humano ficou um pouco ficou um pouco aí, travado e aí, sem querer, aí eu coloquei um carros voadores, mas foi. saiu sem querer. Não o pensamento foi mais rápido verdade. do que a fala. Um carro voadores <risos> não, não dá, né? Ao vivo, não tem como voltar atrás. Não tem, né? não, tem, não, não tem. dá, por favor, Sandro, vamos gravar de novo? Não, né? não tem como não gravar tem de novo. Né? Eu falei é, é. carros voadores. Pensei mais rápido do que eu falei. Eu estava falando apenas de drones. Você se arrepende? Eu achei tão legal. Não, não me arrependo. o um programa tão divertido. Não, não me arrependo. <risos> esse episódio mas dos saiu, carros voadores. Assim, saiu. Por falar, em, por, fala, carreira, por falar em programa, então... programa ao vivo, é, acabei de falar aqui na abertura do, proga, do, do programa os números de contaminação do coronavírus aqui no DF. Nós já temos aqui a atualização, o programa ao vivo é assim mesmo. O DF chega, viu, deputado Fábio Félix, a 12.020 casos do coronavírus, com 176 mortos e 70 em estado grave, viu? Preocupante essa questão dos 70 em estado grave. E assim, aqui nós ainda temos mais 14 casos que são de pessoas aí, um do Amapá e três da região do entorno, que vieram a morrer aqui no Distrito Federal, ou seja, estamos chegando aí a 190 casos, praticamente. É um número elevado, né? Não, muito elevado, né? Acho que é uma, uma doença muito preocupante, o vírus tem preocupado todo o Brasil e a gente tem trabalhado muito, tanto no Poder Legislativo, como nessa parceria com o governo, uma parceria que ora ela é apoiando iniciativas positivas, ora é criticando aquilo que a gente não concorda para tentar conter o vírus. Eu costumo dizer que o único inimigo que nós estamos enfrentando hoje nesse país é o coronavírus e a gente precisa unir o máximo de forças políticas para enfrentar o coronavírus e cuidar da vida das pessoas. Né? O único inimigo e esse inimigo também tem um aliado. Infelizmente o aliado dele é o presidente da república. Me parece. Mas o inimigo central aí é o coronavírus. Você já fala, já aqui no Distrito Federal, vocês políticos que hoje estão ali exercendo os seus mandatos, estão de parabéns, viu? Porque realmente a Câmara Legislativa todo se unido ali, a gente vê também a bancada do, da Câmara Federal, do Senado, está todo mundo unido ali, é, em prol de, de, de ajudar o governo no que for necessário. E, claro, como você colocou muito bem, criticar se houver aí algum tipo de excesso. Agora, em nível nacional, está tá difícil mesmo, viu? Fale, é, o que não, você não, tem para falar em defesa do não, seu. Eu não, eu não, <risos> deixa Não Vamos assim fazer que isso quero. mais não. vou fazer não, isso mais. mais o que eu queria parabenizar o deputado aqui, esse a oposição toda se uniu com, em um projeto de governo, independentemente de quem está no governo, para poder ajudar a população. Isso é muito interessante porque você, você vê que em alguns outros estados, não, em alguns outros estados está ainda aquela briga de oposição contra quem está no governo, e aqui no DF não, teve essa união dos deputados de oposição para aprovarem os projetos de, é, mais rápidos para ajudar a população do DF. Isso é muito importante. E eu queria perguntar para o deputado seguinte: se a é, se oposição acredita que isso pode acontecer mais outras vezes, não só na, não fora da pandemia, mas em alguns projetos para ajudar a população, essa unificação com o governo? Olha, eu acho que isso pode acontecer em vários momentos. Primeiro, que quando o governo acerta, é dever da oposição colaborar para que aquele acerto ele tenha eficácia, consequências positivas para a população. E quando ele erra, é o nosso dever apontar o erro e lutar para que aquele erro não se concretize. Então, lá no início da pandemia, uma coisa que eu falava muito é que a gente suspendeu esse negócio de oposição e base do governo. Suspendeu porque o nosso foco agora é derrotar o coronavírus. Então, se as medidas estão corretas e as medidas iniciais do governo foram muito acertadas, no sentido de começar um isolamento preventivo, corajoso, né? preliminar, corajoso, corajoso. O primeiro do Brasil... Só que depois eu tenho muitas críticas a, hoje, a postura na construção dos leitos e a fiscalização desses leitos. Então é algo que nós estamos trabalhando no mandato, fiscalizando, e também as condições desse leito. Porque não é só você entregar uma cama com uma estrutura, não. Você tem que entregar toda uma estrutura que dê condições para tratar quem tem o coronavírus e Tanto quem está equipamentos grave. quanto de profissionais exatamente equipamentos profissionais os equipamentos de proteção individual desde quem faz a limpeza até quem vai fazer o tratamento médico hospitalar precisa desses equipamentos mínimos e os equipamentos para o tratamento a gente sabe que a coisa do oxigênio no coronavírus ela é decisiva então tem que ter o oxigênio disponível para quem está sendo tratado ali então a gente tem visto ainda muitos leitos que eles não estão aparelhados como deveriam e a segunda preocupação que a gente tem visto é essa radicalização da flexibilização. Porque qualquer governo tem que flexibilizar. As medidas elas vão voltando a uma certa normalidade, mesmo que não haja uma vacina ainda. E todos os pesquisadores internacionais sérios falam que sem vacina essa, você essa, não pode voltar à total normalidade. Essa radicalização, no primeiro momento ali, teve o é, um governador saiu na frente. No Brasil todo, quem, quem, quem queimou largada ali foi o governador Ibanez aqui, por conta da saúde. Sim. Essa flexibilização hoje é por conta da economia, não é? Eu acho que tem uma pressão econômica muito forte, porque o que aconteceu no mundo inteiro? Mesmo os governos mais liberais colocaram a mão no bolso para garantir o emprego do, micro, do trabalhador, garantir a empresa do microempresário, do pequeno empresário, garantir as condições de vida da população, porque as pessoas só podem fazer isolamento e distanciamento social se elas tiveram que comer, se elas tiverem o mínimo das suas condições de vida garantidas. E o que, que acontece na prática no Brasil? O governo federal não fez os programas necessários para essa garantia. Então, se não tem as condições necessárias, tem uma pressão enorme do setor econômico. E aí essa pressão tem sido muito radical e o governo tem radicalizado nessa flexibilização. O que, que é radicalizar para mim? É que é o seguinte, você, a OMS recomenda que você abra um setor da economia, espere 15 dias que é um prazo de incubamento do vírus, para ver a repercussão nos dados, para depois iniciar a abertura de um outro setor. Observa quantos casos novos, tanto de contaminados quanto de mortes, aconteceram. Hospitalização, mortos, letalidade, você observa todo esse cenário... Para saber se recua ou mantém ou avança. Exatamente. E o governo não tem feito isso. Primeiro, houve uma banalização dos serviços essenciais. Então, vocês viram que era um decreto atrás do outro, dizendo, isso aqui é serviço essencial, isso aqui é serviço essencial. Depois, eles Teve começaram... Teve aquele fato hilário do, do presidente Jair M.C. Bolsonaro, que colocou salões de beleza lá como serviço essencial. Exatamente. Essenciais. Nem o ministro da saúde sabia, foi pego de, de, de calça curta ali. No meio de uma coletiva? Foi, as academias, né? Ele, ele, ele colocou uma série de coisas que não eram serviços essenciais, essa banalização foi dele, sorte que ele não tem poderes em relação aos municípios e estados, mas também houve nos decretos locais alguma banalização e agora uma radicalização da flexibilização, com as aberturas muito perto uma da outra. Então, você abre o comércio de rua, já abre o shopping, então a gente não tem a dimensão não, de como é que vai ser o Agora já parques e igrejas a partir de hoje? Tudo com base nessa pressão, né? que é uma pressão econômica, que é uma pressão social, que é um desejo nosso de volta à normalidade. Nós queremos a volta à normalidade, mas a volta à normalidade precisa ser com segurança. E quem pode garantir essa segurança é a autoridade institucionalizada, é o Estado, é a autoridade sanitária. E é bom dizer uma coisa, porque as pessoas perguntam, ah, mas o, o Fábio é contra a economia? Não, pelo contrário, eu sou a favor da economia. Eu queria estar vivendo a minha cidade em plenitude, como todo mundo, né? Podendo viver, quem é da igreja vai a igreja, quem é do bar vai pro bar... Curtir a cidade, todo mundo queria poder curtir uma cidade viva, pulsante, só que o único inimigo da economia nesse momento é o coronavírus eu acho que, inclusive, nenhum político devia fazer discurso oportunista, dizendo, ah, eu defendo a abertura da economia. Não, todo mundo defende a abertura da economia. Mas, para abrir a economia, enfrentando o coronavírus e defendendo a vida das pessoas, a gente precisa de dados técnicos e seguir a recomendação científica que nos orienta nesse sentido. Então, acho que essa tem que ser a nossa preocupação. E a gente está muito atento, junto ao governo do Distrito Federal, fiscalizando dado a dado com essa preocupação do crescimento. Vocês lembram que há duas semanas a gente tinha mais ou menos aí é, 80, novo, 80 novos casos por dia. Sim. Agora nós temos quantos? 700 novos casos é. por dia. Então assim, claro que... Desde... Mas isso também tem a ver com esses, esses testes rápidos, Tem né? a ver com os a testes rápidos, né? só que mesmo com no início dos testes rápidos, os primeiros resultados eram 40 por dia novos casos, 80 por dia... Depois que começou a se flexibilizar o distanciamento social, mas não a, ver assim, a porque... gente tem um crescimento enorme da contaminação. O que foi também os, os, os postos de teste rápido, né? Eles foram aumentando, mas mesmo nos postos é, grandes, que eles fizeram muita, é, muita testagem. Tinha um dia que tinha 3, 4 mil testagens ali no no Rincha, que foi um, um posto grande de testagem, e as testagens elas davam baixo positivo. Mas como foi diminuindo muito o distanciamento social, as pessoas começaram a ir para a rua... Né? Porque é uma, é uma medida muito inglória. Quanto mais você faz distanciamento social, menos você acha que é necessário. Então tem um problema aí. E as pessoas começaram a achar que não era necessário o distanciamento. É porque você está no distanciamento social, os números não aumentam, você então subentende que... Você pode ir para a rua, você pode pisar na rua, que você pode fazer as coisas. Então isso acaba trabalhando contra a própria orientação sanitária. E a hoje postura. nós temos 700 casos por dia, 800 casos por dia. A postura do presidente Messias Bolsonaro aqui no Distrito Federal, nós estamos aí com quatro cinco semanas... Havendo manifestações, ele sempre vai, sempre fica próximo, sempre fica sem máscara. Você entende que essa postura meio que encorajou a população a ir para a rua? Ele teve em Ceilândia, teve supermercado, enfim, ele teve vários pontos aqui. Você acredita que essa postura dele, ela encorajou a população a sair? Janelio, acredito que sim, porque é, a política é feita de gestos. E nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de quem está sentado na cadeira da presidência da República. Então, se o presidente da República, ele começa a passear no final de semana... Eu nunca vi o presidente da república fazendo isso, porque o presidente da república deveria ter uma agenda antes de trabalho pela população. Mas ele tem tempo para ficar fazendo agendas que não são estratégicas, né? e são agendas que é contra as orientações do, do próprio ministério dele naquele momento. Então esse gesto é péssimo, porque as pessoas que apoiam ele, que se referenciam nele, começam a ver ele andando na rua, e acham que é normal estar na rua no meio de uma pandemia. Então... Péssimo exemplo. Inclusive, para mim, do meu ponto de vista, é um exemplo criminoso. Porque é um exemplo que estimula as pessoas a estarem na rua no meio de uma grave crise sanitária. Pode ser um crime contra a saúde pública brasileira. Você falou sobre os equipamentos de proteção individuais. É, nós já temos mais de mil profissionais de saúde e de segurança aqui no Distrito Federal já contaminados com essa questão do coronavírus. Exatamente por conta ou da falta ou do uso inadequado desses equipamentos. É porque o uso do equipamento de proteção individual... Eu não sou uma pessoa especializada na área de saúde, mas eu tenho visitado muito e conversado muito com os profissionais de saúde nesse momento. E eu tenho percebido que os equipamentos eles precisam de um manejo, de um fluxo adequado. E esse fluxo também, os próprios profissionais de saúde, que nunca passaram por um momento de hipercontaminação como a gente está enfrentando agora, os próprios profissionais de saúde têm tido dificuldade nesse manejo. E faltou lá no início, isso é um problema da Secretaria de Saúde, uma orientação para que os profissionais soubessem como fazer esse manejo, o cuidado com a máscara, o que é usar uma máscara N95, o que é usar uma máscara cirúrgica, quem pode ter acesso às salas restritas, quem está com coronavírus, quem não está. Então, faltou esse fluxo lá atrás, então a gente tem uma hipercontaminação desses profissionais que estão aí expostos no front. E eu gosto de dizer que profissional nenhum é herói. Porque a população às vezes acha os profissionais de saúde, nossos heróis, que estão hoje no fronte de batalha. Não, eles são profissionais. Infelizmente, muitos deles mal remunerados, maltratados pelas instituições. Muitos profissionais que não têm as condições adequadas de trabalho. Então, nós precisamos tratar o profissional de saúde como trabalhador. E como trabalhador, a gente precisa respeitar essas condições de trabalho. Herói pode ir para o fronte sem EPI, que é equipamento de proteção individual. Mas trabalhador precisa ser respeitado e para ser respeitado tem que ter os equipamentos de proteção. Deputado... É, quando começou a se falar sobre é, dar uma ajuda de custo à população, ficou um pouco é, defasada a questão de banco de dados. O próprio trabalhador tinha que informar para o governo, tanto para o governo do DF ou para o governo federal, se ele tem ou não uma, uma certa renda. Todos os bancos de dados do governo não teriam que estar interligados para que na hora que falasse assim, ó, Vamos dar R$ reais para todos os trabalhadores da classe operária. Já o banco de dados não identificado Digitou é. o CPF, CPF, o próprio, próprio sistema, sistema cruzava, digital, né? O próprio cruzava, porque assim, você tem é, Receita Federal, aí você tem banco de dados de quem recebe algum tipo de auxílio do governo, justiça. você tem Justiça... Quer dizer, cada banco de dados é o seu banco de dados. Eu não vou dar o meu, não passo o meu para ninguém. Não está na hora de começar a querer unificar esses bancos de dados para que quando acontecer esse tipo de coisa, o governo já sabe, ó, vamos liberar dinheiro para mulher, mulheres que estão desempregadas e o banco de dados já acusar direto isso? Não, com certeza. A, a política de assistência social é ela que estrutura isso no Brasil. Tanto que quando foi criado o Bolsa Família, junto com ele, logo em seguida, foi criado o que é conhecido por muita gente como CadÚnico. único. As pessoas vão no CRAS, no CRES e vão fazer um cadastro único, que esse cadastro vai ter acesso federal, para as pessoas saberem quem tem acesso, quem tem direito a um benefício, seja um auxílio emergencial, um auxílio excepcional ou a própria Bolsa Família. Só que, infelizmente, nos últimos é, dois, três anos, há um abandono completo da política pública de assistência social porque não é um projeto prioritário desse governo. Então, eu digo só federal, local, é, no Distrito Federal é um abandono estrutural. Vários governos esqueceram a política de assistência social. Então, aqui no DF não tem servidores nas unidades falta servidores nas unidades agora começou as nomeações depois de muita luta as nomeações começaram mas falta servidores assistentes sociais psicólogas pedagogas agentes sociais que vão fazer os cadastros que vão atender as pessoas vão fazer o acolhimento e alimentar esse sistema então a gente tem um sistema muito defasado tanto do ponto de vista federal como do ponto de vista local hoje para fazer esse, esse grande aporte que é um grande aporte que a gente precisa fazer para a população nesse momento e além disso os próprios gestores do governo, especialmente do governo federal, não acreditam na política de assistência social. Não querem garantir essa renda emergencial de cidadania, que é fundamental para as pessoas conseguirem cumprir o distanciamento social. Que é aquilo que a gente já falou, é o direito à comida. É o direito ao mínimo. Que é para você fazer um distanciamento social. Puta, Não é só para a classe e média e para os ricos o um distanciamento e 600 social. 600 reais é quase nada, né? É quase nada. É quase então, nada então, é e que queriam é 200, nada. né? O, a MP do governo foi com 200. Bom, 200 é piada, né? Era piada. E aí o Congresso Nacional, com muita luta, ali, conseguiu transformar em 600 e 1.200 para as mães, líderes da família. 200 era para colocar a população na rua, entendeu? Exatamente. Era para pagar passagem para a rua vender alguma coisa. Era para acabar com, pra, pra acabar é, com o pra distanciamento acabar, social. Era para acabar. Decreto de Por isso governo, que eu falo que tem país. uma aliança aí com o coronavírus. O governo tem uma aliança com o coronavírus. Parceria ali, viu, cloroquina é. <risos> Olha só, olha só, o então, é, tema agora é lockdown. O deputado Chico Vigilante defende que o, governa, o governador Ibanez Rocha, ele decrete o lockdown em Ceilândia e você veio com, com, com é, uma outra ideia, que o lockdown aconteça no plano piloto. Queria que você falasse por quê. Ceilândia nós sabemos. Ceilândia hoje é a cidade que tem o maior número de mortos. Por que, que você fez essa defesa de fazer o lockdown aqui no plano piloto? Olha, primeiro assim, eu não sou uma autoridade sanitária, então eu não defendo o lockdown em nenhuma região administrativa. O que eu faço é uma análise técnica né, dos dados que nós temos hoje. Nós temos uma incidência muito maior do coronavírus, porque uma coisa são os dados quantitativos, né? outra coisa que são os dados gerais, outra coisa são os dados de incidência. Nós temos uma incidência maior de contaminação do coronavírus no Lago Sul, no Plano Piloto em Águas Claras, que são bairros de classe média ou bairros de, de ricos. Esses são os bairros que têm uma incidência maior ainda hoje do coronavírus. Então, está dado, isso é fato, isso está nos relatórios do governo. Tem um crescimento vertiginoso do coronavírus também em Ceilândia, que é problemático. Agora, o que eu acho incoerente é o governo querer confinar a população ceilandense, sendo que ele está flexibilizando até com a abertura de shopping centers para o resto da população da cidade inteira. Até porque, tecnicamente, não dá para a gente provar que um confinamento territorial numa, numa formação igual ao Distrito Federal, de regiões administrativas, ele de fato funciona. Onde você atravessa uma Porque rua, não, tá são cidade, né? não são municípios, não são municípios, você atravessa a rua e está em outra região Taguatinga, administrativa. Taguatinga, Ceilândia, Samambaia. Não dá para provar tecnicamente que esse modelo funcione. Talvez só funcione aqui, tecnicamente, uma, um confinamento em todo o DF. Talvez não dê para fazer regionalizado o confinamento. Nós não somos um estado onde os municípios têm uma certa distância com fronteiras. Então, eu quero ver os dados, eu quero ver a comprovação técnica da necessidade, porque eu não quero que pareça para a população, e nem pareça, nem seja um apartheid, porque para alguns segmentos da população, o governo tem a coragem de pegar a caneta e decretar o confinamento. Para outros, ele não tem a coragem de fazer isso. Então, a minha discussão nem é com o deputado Chico Vigilante, né? Que a minha discussão é com as autoridades sanitárias, do ponto de vista técnico, para entender o papel desse confinamento e se ele não é incoerente com as políticas que o governo está adotando agora, que são justamente ao contrário, são de flexibilização, são de abertura do comércio, são de estímulo para que as pessoas estejam na rua. Então, se o governo está estimulando as pessoas na rua, como é que ele quer decretar um lockdown, um confinamento na maior região administrativa do Distrito Federal. Agora, a ideia do lockdown, ela partiu do governo ou foi só uma sugestão do deputado Chico Vigilante? Não, a ideia do lockdown partiu de uma entrevista do governador, ele deu uma entrevista e depois ela foi repercutida na Câmara Legislativa. Aí o deputado Chico é, defendeu né, e, e começou um debate sobre esse tema. Então, quando o, o jornalista me perguntou sobre o assunto, eu fiz essa ponderação, que achava incoerente e que a taxa maior de incidência ainda nem era em Ceilândia. Era no Plano, era em Águas Claras, era no Lago Sul, é em outras regiões administrativas. Então, essa é a nossa... Ceilândia tem números maiores, mas a taxa de incidência é em outras regiões. De incidência, é é, exatamente. A taxa de incidência em outras regiões. Porque Ceilândia tem números maiores gerais. Mas se você pega números proporcionais, é mai são maiores porque é a maior região administrativa do DF. É. Agora, se você faz um cálculo é, por população de região administrativa, outras regiões têm uma incidência maior do coronavírus. Agora sim, se houver um lockdown no plano piloto, para a Brasília toda, né? que plano piloto concentra as pessoas, pessoas de ir. todas as regiões aqui. Tem um impacto O que eu estou defendendo não é que haja um lockdown. O que eu estou defendendo é que tenha uma mesa técnica de discussão para ver qual é a melhor solução. Não dá para ter uma solução que ela não é embasada em dados técnicos e que as cidades que sejam escolhidas para algum tipo de confinamento, elas não sejam escolhidas pelo poder aquisitivo. Eu acho que é uh, isso que nós não podemos tolerar. Agora assim, Brasília, Brasília ela tem um, uma particularidade que ela não é só Brasília. Tem que parar para pensar que ela é no entorno também. A gente não consegue fazer um lockdown em Brasília, sendo que a gente tem uma população em Valparaíso que trabalha dentro da, dentro da capital. Então você teria que fazer um, um trabalho... todo, todo né? Um, um todo. Você teria que fazer um trabalho para poder... Pode fazer um lockdown? Pode. Mas você faz um amplo aí abrangendo aí todas as cidades do entorno. É o, é Posso problema. mudar de tema? Pode. Está tá satisfeito com o Tranquilo. coronavírus? Tranquilo, deputado. Tranquilo. Nós tivemos um caso aí de uma morte de um negro nos Estados Unidos por conta de um policial militar. Nos Estados Unidos não tem policial militar e policial é, não, civil. É que é que... Policial, foi, um foi um policial. O policial matou de forma covarde. Acho que todo mundo no Brasil viu esse vídeo aí. Enfim, foi divulgado aí de forma bem, bem bacana, bem, bem contundente. O que, que acontece? O policial foi expulso, demitido e preso. Os outros três policiais que estavam com ele também foram demitidos, só não foram presos. É eu que, queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso. E eu vou colocar um outro caso aqui, que aconteceu agora, tem dois dias. Um jovem negro, em Planaltina também foi agredido por um policial militar aqui do Distrito Federal. O que, que você fizesse um apanhado dessas duas situações, dos dois casos? Olha, eu acho que é, é muito grave. Aquele vídeo é algo assim absurdo, né da, da estupidez humana, onde a gente pode chegar e com, quais são os corpos que são escolhidos para estarem submetidos àquele nível de violência. Então, assim, isso é muito preocupante. Essa onda de manifestação nos Estados Unidos, assim, em todos os estados americanos, são só uma demonstração de que as pessoas não toleram mais esse nível de violência. Você não pode mais tratar dessa forma. E lá isso acontece sempre, forma. né, de tempos em tempos. Sempre tem uma agressão de um, de um policial que leva ao óbito de um negro. Exatamente. Agressão acontece, leva ao óbito de uma, de, uma, de uma pessoa negra e esse óbito tem uma resposta social. Porque é uma população negra que foi submetida, assim como no Brasil, a várias violações de direitos, né? foi submetida a um apartheid cruel institucional por parte do Estado e agora essa população não aceita mais estar nos extremos. Não aceita mais estar na periferia da sociedade, quer ocupar os espaços políticos, os espaços de poder e quer ter o direito a viver a sua dignidade nas ruas das cidades. Tá não agredeçado. pode a população negra... Sendo ser a, pessoa, ser a população que vai ser o alvo, o alvo do tiro, o alvo da pancada. Não pode os protocolos de nenhuma polícia no mundo serem pautados para a questão racial. O racismo institucional tem que acabar. E esse Levante está mostrando isso. Ontem teve uma manifestação lindíssima na França, em Paris, contra o racismo. O Brasil tem se levantado contra o racismo. O que aconteceu com esse jovem agora em Planaltina é algo também muito absurdo e mostra como um corpo negro pobre é tratado pelas forças do Estado e a gente não pode tolerar mais isso, a gente precisa se levantar. Não é porque tem algumas autoridades que fazem um discurso que faz apologia ao racismo, que faz apologia à tortura, à violência, que a gente não vá resgatar a nossa Constituição, resgatar a nossa legislação para defender os direitos humanos e defender a dignidade das pessoas. Agora, deputado, no meio disso tudo, eu vejo uma certa hipocrisia. Assim... População brasileira muito, muito de modinha, modinha. Na internet, ontem mesmo, estava passeando ali pelo Instagram ali, perdendo um tempo ali de bobeira. Várias pessoas postando ali aquelas imagens negras no Instagram em apoio a essas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos. Poxa, aqui mesmo de Brasil, vi várias pessoas fazerem isso. Não sei se você fez. Você chegou não, a fazer, não. Eu vi várias pessoas fazendo isso. Muitas pessoas mesmo. Ontem à noite era o que dava no Instagram. Meio que modinha, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Você fez? Não. Bem, que bom que você não fez. Eu ia te zoar agora aqui no programa. Sabe por que quase sacanagem? Porque está todo mundo indo na onda dos Estados Unidos. Beleza, o que aconteceu lá foi bárbaro, não deve acontecer, foi um ato de covardia. Eu concordo com tudo isso, mas lá é outro país, é outra cultura, muito diferente aqui do que nós vivemos aqui no Brasil. Nós tivemos um caso aqui há dois dias. Produção, se eu estiver enganado em relação ao tempo aí, vocês me corrigem. Dois dias aqui aconteceu aqui em Planaltina quase não repercutiu. Alguns veículos da imprensa deram. Não vi comoção da população de forma nenhuma. Quantos negros morrem em Brasília, no Brasil aí, é, de forma covarde o tempo todo? Agora, tem poucos dias, deve ter o que Uma semana, 10, 15 dias no máximo. Morreu uma criança, um negro também. São tchau lá no estado do Rio de Janeiro. Onde a polícia parece que invadiu a casa do menino, matou o menino, a família garante que o menino tinha envolvimento com nada. Então, assim, a crueldade está acontecendo o tempo todo aqui e nós ficamos na modinha do cara que morreu lá nos Estados Unidos, sendo que no nosso quintal aqui tem um monte de gente sendo morto da mesma forma. O que, que a gente tem que fazer com a sociedade que, que vai na onda do embalo do modismo da internet? Olha, eu acho que tem uma, tem, tem duas coisas aí. Primeiro que eu acho que tem tem tido muita resistência aqui, né? Acho que vários assassinatos de jovens negros brasileiros têm sido é, alvo de manifestações também, mobilização. Eu vi que na morte do jovem João Pedro, que você citou, menino João de 14 Pedro, anos, na né, periferia do Rio de Janeiro, que ele foi assassinado dentro de casa pela polícia. A polícia entrou na casa dele e matou ele. Quer dizer, o menino estava uniformizado da escola. Foi assassinado. Então, assim, e depois tentaram sumir com o corpo. É a banalização da violência do Estado e acharem ainda que podem manusear o corpo de um jovem negro como quiserem. Então, assim, o racismo é, se mostrando das piores formas possíveis. Quer dizer, mais um crime para esconder um outro crime, né? Exatamente. Quer dizer, a banalização total do racismo. Então, é, eu acho que tem tido uma resposta nacional. Eu acho que também não é fácil... A construção dessa resposta, mas eu acho que exemplos internacionais ajudam a nos inspirar. Concordo. E esse movimento que foi feito ontem é um movimento internacional, que foi feito pelas redes sociais, para as pessoas se, se conscientizarem, para as pessoas pensarem um pouco sobre a questão racial e a importância que é refletir esse tema. Então tiveram vários artistas que fizeram lives sobre o assunto, que deram espaço nas suas redes, então isso também foi algo é, importante, que deu visibilidade para a luta antirracista no mundo e no Brasil. Então, assim, eu prefiro ver pelo lado, não pelo lado positivo, porque essa história toda é muito trágica, mas eu prefiro ver com algum otimismo essa inspiração que os Estados Unidos traz para a gente nesse momento, porque é uma inspiração que nos ajuda a mobilizar, a acordar. Especi acordar, especialmente porque agora tem alguns grupos aí, neofascistas no Brasil que começam a fazer manifestação com tochas, fazendo apologia a Ku Klux Klan, que foi um movimento nos Estados Unidos que matou a população negra, outra que idiota, assassinava idiotice. uma idiotice gigantesca, mas uma idiotice violenta porque faz apologia a quem assassinava o povo negro, a quem assassinava LGBTs. Crescendo no Brasil de pessoas que não toleram mais que a população negra seja tratada dessa forma, que as vidas negras, que é o slogan das manifestações internacionais, mas é uma palavra de ordem do movimento negro brasileiro, que é vidas negras importam. E a gente precisa não só falar isso, mas a gente precisa significar isso nas políticas públicas. Essa questão de significar, eu acho que é tudo, viu, deputado? Porque não pode ficar só no modismo, tipo assim, é, eu também não me importo, estou aqui postando na minha rede social. Eu acho que essa, essa questão de, de fazer uma conscientização, para que as pessoas acordem. E se for o caso, até se manifestem, aí eu bato palma. Agora, para quem fica só no modismo das redes sociais, para querer afirmar que faz parte de algum tipo de movimento, aí não dá não, parceiro. Aí não dá não, sinto muito, viu? Já aí. Eu queria, no tema é, é, é, no tema eu só queria dizer o seguinte deputado não seria o um, um ideal é, você fazer um trabalho de conscientização contínuo durante todo o ano porque a gente assim a gente tem aquela questão de maio amarelo outubro rosa parece que aquilo é só para aquele mês você, você não tem aquela doença, você não tem, no caso do, do Maio Amarelo, do, do, do Outubro Rosa, você não tem aquele, só naquele mês, você tem no, no ano todo. Então, em relação a, a esse tipo de desigualdade, não seria um trabalho do Estado fazer um trabalho contínuo durante todo o mês, todo o ano, até a cabeça da pessoa entrar ali... Oh, não não posso, não, não posso falar isso. Tem certos tipos de palavras que eu não posso utilizar. É, tem certo tipo de gestos Mas que eu não posso Mas isso não está muito na, na cultura do, do brasileiro? Eu, eu, assim, eu, sou de 77, tenho 42 anos. Eu lembro quando eu era moleque ali, era normal. Se tivesse um, um, um amigo negão, chamava o macaco. E a, Naquele momento era normal. Hoje já é um absurdo total. E eu vejo assim, que é meio que comum você ter um amigo negão, tal, aquela coisa toda. Meio que cultural, entendeu? A gente que fala... É, não entende a dor de quem ouve. Então eu vejo que isso está muito na, na, na, na nossa raiz, da nossa cultura. Nós vamos conseguir combater isso com mais quantas décadas. Olha, não é, uma, não é uma questão simples, é uma questão estrutural. Enfrentar o racismo é uma questão estrutural e a gente vai demorar tempo para enfrentar, mas a gente precisa assumir a questão racial de agora. Porque eu acho que o Brasil tem um problema grave. O Brasil tentou jogar para debaixo do tapete a questão racial. Ah, com esse discurso de que ó, nós somos de uma cultura miscigenada, nós somos de uma cultura do carnaval, onde as pessoas se misturam. Então, tentando criar uma falsa impressão de democracia racial, de que há respeito racial, de que não há diferença entre brancos e negros. Mas o fato é que isso invisibilizou o problema e não ajudou a resolver o problema. Agora nós precisamos assumir que há um apartheid que há um problema onde negros não acessam as universidades, onde negros não acessam os melhores salários, os melhores empregos, que há um problema onde o negro é o alvo fácil da arma, da polícia militar, da polícia civil, das forças policiais do Estado. A gente precisa assumir o problema. Não, não é o um pior, ataque às instituições, é assumir o pior, um problema para resolver. Quando um chega lá em cima, ele é usado ainda contra o discurso, né? Não, mas fulano virou ministro do Supremo. Aí você Exatamente. usa contra o discurso. De... É, você pega, a, mais de 50% da população é negra. Você pega um caso isolado para justificar o problema. Não, o fato de um ter chegado é a demonstração do racismo histórico, porque ela para ter chegado muito mais. Era para ter mais da metade de ministros do Supremo Negros. E a gente não tem ministros do Supremo Negros, hoje porque há um racismo institucional onde os negros não chegam no topo porque o Estado, porque a escala social, a engrenagem da sociedade não permite que os negros cheguem no topo. Então esse é um problema estrutural que nós precisamos enfrentar. Óbvio que, como você falou, há uma estratégia das políticas públicas de fragmentar os debates dos temas para dar visibilidade. Mas essa era uma estratégia para levantar o tema naquele mês, para fazer a discussão, para ampliar é, tecnicamente, né, trazer mais elementos para as políticas públicas. Mas infelizmente as pessoas parecem esquecer no mês seguinte a importância daquele tema. O que a gente precisa lembrar é sempre, num país tão racista quanto o nosso, um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, nós precisamos lembrar todos os dias do racismo e lembrar todas as instituições. E nenhuma instituição precisa ficar com, com problema de reconhecer o racismo. Porque às vezes a gente fala que a polícia foi racista e a polícia tem dificuldade de fazer o diálogo. Porque o racismo institucional ele está em todas as instituições, inclusive na polícia. A polícia só vai resolver o problema quando ela assumir o seu racismo institucional e trabalhar para não atuar mais dessa forma. Aí justifica assim, não? Porque tem muitos negros na polícia, a polícia não é racista. Porque, ah, não, isso é absurdo. Deixa eu fazer um break rapidinho? Sim. Eu já estourei aqui, cinco minutos aqui, rapidinho. Olha só, continuo aqui com deputado citar o Fábio Félix eu vou fazer um, um intervalo rapidinho um minutinho e nós voltamos, não sai daí em tempos como estes todo mundo se dedica para cuidar de quem ama e o CIR entende a responsabilidade que tem a gente sabe que é preciso seguir transformando os sorrisos. Por isso, redobramos os cuidados para garantir a segurança dos pacientes, colaboradores e todo o ambiente hospitalar. Utilizamos a tecnologia da ozonioterapia, que elimina vírus e bactérias do ar. E vamos continuar trabalhando com total compromisso para transformar vidas. Estamos preparados para atendê-lo. 61-3365-100 CIR, Hospital Odontológico Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e Fecomércio DF estão juntos na luta contra o coronavírus Estamos juntos, fazendo a nossa parte E é por isso que queremos que você também faça a sua Colabore, apoie, pratique as medidas de segurança recomendadas e, principalmente, use sempre a máscara. Com ela, você protege o outro. E com ela, ele protege você. Se cada um fizer a sua parte, logo voltaremos à normalidade. Lembre-se, é usando a máscara que evitaremos novas ondas de contágio. É um pequeno gesto, mas que faz uma grande diferença. Vamos todos juntos agir com responsabilidade, respeito e consciência. Sistema Fecomércio D.F. Unidos pela saúde de todos e pelo bem do Distrito Federal. Boa noite, estamos de volta. Eu sou Sandro Gianelli. Hoje aqui no Conectado o Poder, eu conto com a participação de Jair Renderson e do deputado digital Fábio Félix. Bombando aqui o debate, hein, Jair? Tá bom, o debate tá bom. Você quer falar ainda sobre essa questão racial? Eu queria o seguinte: quando o deputado falou da de questão racial institucional, me é, vem na lembrança -se o seguinte. Quando você vai prestar um concurso público para uma área do setor público, determinado setor, tem ali que a cota para negros e pardos ela tem um certo X, uma quantidade X. Para aquilo. Ali já é um racismo. Porque, se assim, eu sou eu, eu vim de família negra, eu sou pardo, mas nem por eu ser pardo, eu tenho uma capacidade intelectual menor de quem é branco. Eu fiz uma faculdade como qualquer outra pessoa, passei num vestibular, prestei na minha faculdade como qualquer outra pessoa, tanto branco quanto negro. Eu tenho capacidade intelectual para poder prestar um concurso público e bater de frente com qualquer outra pessoa, independente da, da instituição que a pessoa estudou. Então, assim, eu acho que o racismo... Você sentiu, já... você sentiu na pele? Sim, e é todo dia. Você, eu sinto na pele todo dia. Por, por eu morar num condomínio e eu ser, um, eu ser um, um, um cara grande, ser negro. Então, quando você sai no carro... Eu tenho um filho, eu tenho um filho um cara ruivo. Grande, eu gostei. Eu tenho um filho ruivo, Sandro. Então, eu já senti na pele, muitas vezes, o olhar das pessoas. Quando eu saio com meu filho, a gente não se o parece... O maldoso, Maldoso, né? é muito maldoso. Quando eu saio com a minha filha, é que não, porque a minha filha já parece mais comigo. A cor a pele da pele da minha filha é parecida comigo. Já com meu filho, não. É complicado você sair com, na, na rua com uma criança branca. Várias vezes eu sair na rua com ele de mão dada, as pessoas ficam olhando assim, uai, o que, que esse negão está fazendo com aquela, com aquela criança? Então, eu, eu concordo com o um deputado, onde fala na, na questão do racismo institucional, acho que já começa quando você abre um concurso público. Tem um concurso público, tem cota, eu, eu particularmente eu não acredito na cota, porque, como você falou, é o Estado tentando dar uma abaixar alguma coisa, esconder alguma coisa. Dizer que está fazendo alguma Isso. coisa. É, eu, eu, eu discordo um pouco disso, porque assim, as cotas, elas, a gente não inventou elas aqui no Brasil. As cotas elas foram uma estratégia construída muito tecnicamente, inclusive pelas universidades americanas, tiveram várias pesquisas no mundo para constituir é, programas e políticas de reparação histórica. Então, é difícil você pensar a reparação histórica. Porque como é que você pensa em reparar a situação econômica, social, de um povo que você escravizou, de um povo, que, um povo que você apartou, um povo que você limitou as condições de vida dele? É muito difícil. Agora, se você pensa nas condições de vida de uma pessoa branca, que nasce num lar de classe média, que não sofre violência, que não tem medo de sair na rua, não tem medo de sair na rua. Né? Se você é uma pessoa negra e está andando na rua de noite, você, uma senhora, vai estar tá andando na mesma rua, ela vai atravessar a rua. Ela vai atravessar a rua com medo você sabe disso, a gente sabe disso. Essa é a vivência cotidiana das pessoas negras no Brasil. Então, se você tem uma pessoa branca que ela passa por vários, a pessoa negra passa por vários filtros que a pessoa branca não passa nesse processo. Então, as cotas elas vêm tentar de alguma forma dirimir essa desigualdade histórica, porque as pessoas negras estudam em escolas que têm condições piores, de ensino não quer dizer que as condições intelectuais são piores, pelo contrário, se as cotas acreditassem que as condições intelectuais são piores, as cotas nem existiriam, porque como é que você ia colocar negros e brancos na mesma universidade, sentados na mesma sala, fazendo o mesmo curso, por exemplo, de medicina, eles não iam acompanhar, mas não é o caso. A população negra que chega na Universidade de Brasília, por exemplo, acompanha, ela acompanha normal. e são as melhores notas. Você pega o, o resultado das cotas raciais na UNB, são as melhores notas. Agora, o problema é que antes da universidade elas não conseguem chegar. Por que não conseguem? Porque as barreiras, as barreiras são violentas. Por isso que eu acho que as cotas são, são programas de reparação histórica importantes, porque elas funcionaram em vários lugares do mundo, as universidades americanas, em universidades europeias, e elas funcionam também muito bem em algumas universidades latino-americanas e aqui no Brasil. Elas funcionam como programas de reparação históricas A ideia é que não é que elas sejam perenes para a vida toda, mas que elas consigam equilibrar um pouco o acesso da população negra às universidades públicas, ao emprego de qualidade, por exemplo. A gente não tinha diplomatas negros. Então, as cotas raciais, elas ajudam a diplomatas negros estarem lá. Quando eles chegam no curso de formação de Itamaraty, eles são excelentes no curso de formação, mas as barreiras, o trabalho, as dificuldades para chegar lá são muito grandes. Então, eu acho que as cotas, elas dão conta dessa reparação histórica. Então, por isso que eu defendo muito as cotas raciais, é uma pauta do movimento negro. Eu acho que em nenhum momento as cotas, elas reproduzem racismo. Pelo contrário, elas fazem a gente refletir sobre o racismo. Elas fazem a gente refletir sobre o tamanho da desigualdade que é para uma pessoa negra e uma pessoa branca chegar num espaço como esse. Né? São muitos são muitas as diferenças. Então, eu acho que as cotas elas cumprem, na minha opinião, um papel importante. Mas eu, eu entendi mais ou menos qual é o seu sentimento. É como se fosse bem assim, poxa, estão me colocando como inferior, então criaram uma forma para eu conseguir chegar, chegar lá. lá. Só que eu não sou inferior, eu consigo chegar sem isso. Eu entendi sim, sim. mais ou menos o... o o, o, o eu eu acho que você tem que encarar, e a gente tem que encarar da seguinte forma, as cotas elas são uma política de reparação histórica. É, o meu povo, o nosso povo foi tratado é uma dívida, da pior né? forma possível então tá e esse povo está em dívida. E está em dívida mesmo, porque o nosso povo era escravizado. Se a gente pensar, as, as nossas bisavós elas eram escravas. Então, não tem condição de, ser, de, de ter a mesma condição objetiva. Então, ela tem eu tá, um papel importante. Eu só concordo, se fosse para poder reparar, vamos lá, teve quantos anos de escravização? 500 anos, então, beleza. Durante 500 anos, branco nenhum vai entrar na faculdade, só negro. Aí, sim... Vai reparar. Se, Radicalizou. Hein? Mãe, não é para radicalizar? Se, vamos o... propor? Bom, vamos vai, propor. Vai, que propor. Se 500 anos teve escravidão. Olho essa, por olho, né? dente por dente. Ah, para, para agora. Para, branco nenhum. Escraviza mais, os né? brancos agora para ficar igual. Não, não precisa escravizar, mas já que é para reparar, as cotas, vai reparar. As cotas elas são insuficientes. Eu entendo teu ponto aí. As cotas ainda são insuficientes, mas eu acho que elas são uma conquista. A gente não pode abrir mão delas. Elas são uma pequena conquista, um pequeno passo nessa reparação histórica que é necessária e urgente. Olha, em relação aqui àquele caso do policial militar aqui no Distrito Federal, com o um rapaz de Altino, o Marco Aurélio está dizendo o seguinte, um verdadeiro absurdo, Irão apurar o caso aí. Tem imagem, tem testemunhas, tem a vítima e tem o autor. Covardia, esse é o nome. Inclusive, os policiais já foram afastados, já, viu, do, do Não, muito grave, do a Comissão de Direitos Mano. Humanos da Câmara já está atuando e oficiou a Corregedoria da Polícia Militar para investigar urgentemente e a gente vai acompanhar com muita atenção esse caso. O Max Alberto que está perguntando cadê a máscara. Não dá para fazer um programa de entrevista Sem com máscara. máscara. Ele vai ficar abafado. Aí, ao invés de você perguntar cadê a máscara, você vai dizer que não está entendendo o que a gente está falando, viu? Mas a gente está mantendo aqui um, um, uma distância bacana. Todo mundo aqui faz o, o exame aqui de 15 em 15 dias. Está todo mundo tranquilo, viu, Max Alberto? Pode ficar sossegado. A minha máscara, inclusive, está sempre aqui, ó. Está na mão. Bonitinha. Jair Henderson, vamos mudar de tema? Bora! Posso seguir aqui? Pode. Tem uma notícia aqui, ó, de última mão. Última mão aqui. Ano eletivo da rede pública do Distrito Federal será retomado a partir de 22 de junho, viu? A informação foi divulgada à comunidade escolar do DF através de uma live. As aulas serão lecionadas inicialmente pela TV. Pela TV. Resolve o problema, deputado? Olha, a gente sabe que tem uma precariedade enorme, né? Assim, as escolas privadas do Distrito Federal, elas se readaptaram muito rapidamente a esse regime. Mais uma desigualdade, pra gente ver aí, de quem tá nas escolas públicas. E as condições das escolas públicas para estruturar o atendimento online, né, assim, as aulas digitais estão sendo muito, muito precarizadas. Então, assim, eu acho que essas condições que estão dadas hoje, eu acho muito ruim essa retomada e eu acho que os estudantes da rede pública, eles podem ficar prejudicados. Eu quero ver com atenção essa live da Secretaria de Educação, que eu não tive a oportunidade de ver, para entender exatamente qual é esse planejamento e cobrar da Secretaria de Educação medidas concretas para que haja reparação para os estudantes das escolas públicas e para que o governo do Distrito Federal compre imediatamente os sistemas necessários para garantir uma boa educação online até que a gente tenha condições de voltar para a sala de aula. Demorou para, assim, até o dia 22 Não vão ser mais de 100 dias e ainda vai ser por, por meio da TV, hein? Demorou demais, hein? Demorou e... Poder de reação é, Pela nenhum. TV precário, né? Precário. Pela TV precário. Porque, olha, qual é a interação pela TV? só pela TV é, tem que ter tem. outros mecanismos e plataformas existem muitas plataformas importantes que você pode utilizar a gente sabe que existem limitações no ensino a distância e nas plataformas de ensino a distância eu fui professor é, universitário utilizei muito essas plataformas mas a, a aula presencial ela tem uma uma qualidade ela é traz nível, o né? ela traz o conteúdo contado ali na hora exatamente agora pelo menos você tem que ter boas plataformas para garantir essa interação e melhorar a qualidade do resultado. E a aula universitária, é uma aula, quando é uma aula virtual, você tem uma aula, você não tem a matéria toda e não tem Exatamente. todas as matérias sendo uma aula virtual. Então, eu acho, eu particularmente acho que a rede pública é, ficou praticamente. E tem as, e tem as faixas etárias, ano. né? As faixas etárias, porque uma coisa é uma aula universitária online. Muitos estudantes universitários pegaram esse semestre inteiro. Online, mas outra coisa é a aula do, do estudante ali, de a criança de 7, 8, 9 é, anos, 10 anos. Mesmo as escolas particulares com as melhores plataformas, tem uma prejudicialidade enorme nos resultados. Então você vê aí aluno fazendo aula de natação de casa, mostrando, vejo vários pais postando né, nas redes sociais. Enfim, é uma, é uma tentativa isso de manter... os pais agora voltando a trabalhar, como é que vão Com acompanhar? mais dificuldade. Então há uma tentativa de manter algum tipo de atividade, isso é importante. Mas há uma precarização enorme da qualidade de ensino. E para a escola pública é, é muito pior essa perda de qualidade. Agora é o seguinte, durante muito tempo o governo Jair Messias Bolsonaro teve aí no céu de brigadeiro, né? aquele céu lindo, tipo de Brasília, azulzinho, uma beleza. Toda semana acontecia uma manifestação pró-governo Jair Messias Bolsonaro. Final de semana passada já começou a mudar um pouquinho. A turma já foi para a rua já. Contrários ao governo Jair Messias Bolsonaro, teve quebra daquela coisa toda a turma que é do lado do bolsonaro chamado de vândalos normal cada um vende sua narrativa mas a gente já percebe que tem novos novas manifestações marcadas para o próximo final de semana você entende que o cenário está começando a mudar Olha o cenário está mudando as pessoas elas estão acordando, isso a gente consegue ler, vocês que acompanham também a cena política brasileira, a gente consegue ver nas pesquisas. Então, as pesquisas têm demonstrado que há uma mudança grande nesse processo no Brasil e agora a temperatura da rua, porque não vai ser só... O governo, as pessoas que defendem o governo na rua, a gente vai ter as cidades lotadas de pessoas que são contra o governo. E o governo já consegui, já começou a construir uma narrativa de que quem é contra ele é terrorista na rua. Só pode ser a favor, só pode ocupar a rua para ser a favor do governo. Não, os movimentos que são contra o governo, os movimentos também inspirados na luta antirracista, na luta antifascista, que foi um regime autoritário e violento, estão indo para a rua para defender a democracia. E isso é muito importante. Eu estou muito animado com esses movimentos que estão crescendo no Brasil. Mesmo no tamanho dessa crise que a gente está vivendo, eu acho que isso dá uma demonstração para nós que as pessoas estão acordando e as pessoas também estão cada vez mais revoltadas com a falta de cuidado desse governo com a saúde do povo, com a falta de cuidado com as políticas públicas. Então as pessoas estão mais preocupadas. Eu acho que o movimento de São Paulo, se você vê é, ele inteiro nas redes que acompanharam, não foi um movimento violento. Foram alguns casos isolados e a atuação da polícia foi desproporcional. Então se você pega a cena do policial abraçado com uma mulher que apoiava o Bolsonaro com um taco de beisebol uhum. na mão, e você pega ele, eles numa cena muito violenta com qualquer um que eles desconfiassem, que era contra o governo, desconfiassem que era uma, era uma arma ou que era algo que pudesse gerar violência. Então... É, houve uma atuação. Um taco de beisebol não é uma arma? Não, é uma arma. Sai é... é abraçado com a apoiadora do, do Bolsonaro. Então há, há uma venda da narrativa também, né? E eu acho que as polícias têm que tomar muito cuidado com esses dois pesos, duas medidas, porque as polícias são instituições de Estado. Elas não têm que ter posição sobre a manifestação que está acontecendo. Quando tirar a farda e chegar em casa, você pode se movimentar. Agora, na rua, você tem que respeitar tanto a manifestação a favor como a contra. Não dá para você taxar a manifestação que é contra o governo, mesmo que você apoie ele, de manifestação violenta. Então, se você vê a narrativa inteira da manifestação de São Paulo, não foi uma manifestação violenta, teve casos pontuais mas foi uma manifestação, acho que um, um exercício cívico, uma demonstração cívica do povo na rua em defesa da democracia. E outra agressão está acontecendo dos dois lados. Né? Nós tínhamos aquele caso aqui daquele casal que agrediu os enfermeiros ali, que foi uma coisa... Horrorosa. Horrorosa. Horrorosa. Todos, Todos os atos mostrando... aqui contra o governo, há uma tentativa de agressão. Há provocação, é, esse grupo que é, está que é, se movimentando em Brasília, o tempo inteiro hospedado em vários lugares, tentando provocar e gerar, incitar a violência... A violência contra as enfermeiras foi tão brutal, porque você imagina, as enfermeiras foram para a rua para defender condições de trabalho, equipamentos de proteção individual, lembrar das vítimas e elas foram atacadas daquela forma. Então, acho que foi muito absurda a, a, a, assim, a postura. Foi a demonstração de quem realmente está na rua para fazer Não, violência. E a manifestação era tão válida que está a notícia aqui. ó, Mais de mil profissionais de saúde e da área de segurança foram contaminados no DF, por conta do coronavírus. Então, assim, mais do que válida. Você falou sobre essa questão da avaliação do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, eu estou com a pesquisa aqui da Atlas. Aconteceu agora no dia 27 de maio. Ruim e péssimo, 58,1%. Ou seja, a avaliação do governo Jair Messias Bolsonaro começa a despencar, Jairção. Começa. começa. É, eu tinha até conversando com um deputado no começo do, do programa começar. É, a avaliação do, do de bom e ótimo do presidente Bolsonaro, ela não vai passar de 30%. Que Você é, acredita eu, que não? Acho que não. Ele vai, sempre vai manter nessa casa dos 20, 25, 30%. É, às vezes vai cair mais ainda. Porque, assim, o Bolsonaro está indo contra tudo que se diz. É, o, o que é para falar... Ó, vamos fazer... O, todo o mundo está indo aqui. O Bolsonaro está indo sozinho para outro lado. A, a, a OMS fala isso. O Bolsonaro vai sozinho para o outro lado. Então, eu o acredito... O mundo está errado. O mundo está errado, só ele que está <risos> certo. E, então, assim, eu acredito que cada vez mais essas pesquisas a favor do presidente vai cair. E eu estou falando isso tanto de quem é oposição... Você fala que isso com o coração p... doído? Falo, falo. Porque, assim, eu votei no Bolsonaro, acreditei num projeto de governo, e aí, quando você vê que aquele cara que você tinha um sentimento de que o cara, esse cara vai mudar e esse cara está fazendo pior do que ninguém estava antes... Você começa a ficar com o coração um pouco machucado. Então a gente percebe que, principalmente nas pesquisas, que a popularidade dele e nas redes sociais também despencaram muito. Você acredita que aqui, daqui para o governo, no final do governo, vai cair muito mais. Quem te viu, quem te viu, viu Jair? Se você deu um salto assim em 24 horas, assim, de posição <risos> impressionante, viu? Inclusive, guarda esse vídeo aí para gente, viu? De vez em quando a gente passa esse Lembra vídeo aqui. Né? Para gente lembrar o Jair, de quem foi ele nesse dia 3 de junho, tá bom, Jair? Olha só, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a situação dos presídios aqui no Distrito Federal. A gente está aí com vários agentes penitenciários contaminados, já tivemos dois casos de mortes aí de detentos. Como é que você faz é, é, a avaliação do que está acontecendo hoje no sistema carcerário aqui do Distrito Federal? Olha, a gente inclusive já se referiu ao sistema prisional, complexo prisional do Distrito Federal, como uma... Bomba biológica. A gente está vivendo uma situação dramática. Primeiro, porque são mais de mil casos já no sistema prisional do Distrito Federal. A gente tem agora três mortos, um policial penal que morreu de coronavírus e dois internos né, apenados que também morreram de coronavírus. Então assim, a situação é brutal. A contaminação em massa, os fluxos de atendimento, de isolamento, a chegada de novos presos, mesmo aqueles que chegam, que ficam na quarentena, às vezes acabam se misturando e se contaminando porque os fluxos internos, eles não são suficientes para resguardar a saúde e a contaminação. A limpeza interna é muito ruim porque é um sistema superlotado. Você pensa, uma cela Mas, se, é na que Papuda, isola? uma que se cela na presa? Papuda cabe oito pessoas. Tem oito camas. Tem nos quartos 38 pessoas. Então você tem 38 pessoas. Tem Se você 38 colocar 8 onde caberia 8. Exatamente. São 38 <risos> onde caberiam 8. Então é a gente isso. tem um sistema que teria assim, 4, 5 mil vagas e você tem 15.100 presos hoje no Distrito Federal. Isso que tinha 17. O senhor que vai a, 15 cena, 15 a toda, não Então tem nós jeito. temos um problema de isolamento e também faltou. Demoraram para tocar o protocolo, demoraram para organizar um programa de cuidado com a saúde, pararam de. Isso é muito criminoso. Pararam de dar as informações para os familiares e os familiares que estão aqui fora, que estão numa agonia enorme com a visita suspensa, então a gente tem recebido muitas denúncias é, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Nós estamos é, é, com muito cuidado, assim, com muita atenção essas famílias, a gente respeita essas famílias e defende a dignidade de todo mundo. Todo mundo tem o um direito à vida, as pessoas cometeram um erro, estão sendo responsabilizadas pelo erro dela, com a suspensão da sua liberdade, mas elas não podem ser tratadas dessa forma. E tem um discurso também meio falacioso, que é um discurso mentiroso, está na moda mentir, parece, né? É, virou até política institucional mentir, porque é, o governo federal com a, o próprio governo federal financia não sei quantos é, sites de mentiras por aí então é muita gente praticando a mentira de forma institucional mas tem uma mentira que, que corre muito que é de que ah, vai, vai soltar os estupradores vai soltar os criminosos violentos não Todo mundo que defendeu o desencarceramento... Isso espalha no WhatsApp muito e as pessoas rápido. acreditam, é né? O que nós defendemos como desencarceramento são aquelas pessoas que já estão para sair, são aquelas pessoas que já estão progredindo de medida, aquelas pessoas que cometeram crimes sem grave ameaça à pessoa e violência, que são aqueles crimes patrimoniais. É aquelas pessoas que você pode liberar ou decretar, no caso das pessoas com doenças pré-existentes, aquela prisão domiciliar humanitária, só no período da pandemia, quer dizer, para cuidar da vida das pessoas e administrar o enfrentamento ao coronavírus, então foi isso que nós defendemos e continuamos defendendo, pressionando aí o sistema prisional do Distrito Federal, fiscalizando e apontando aquilo que a gente acha que está errado Deputado, estou chegando no finzinho aqui do programa Conectado ao Poder, eu sei que você Tem que me mais meia hora, você não? Tem que fazer é tá fora do programa Vou fazer fora, né? é, beleza Eu queria que você divulgasse suas redes sociais e é, última pergunta para você Acabou a pandemia, o gabinete está aberto para a população, qual o nome do gabinete? Gabinete 24. Você sabe bem da história, a gente já conversou muitas vezes. O Gabinete 24 está aberto para a população. Agora é online, digital, mas está aberto para as pessoas, para o diálogo. A primeira medida que nós tomamos foi abrir uma central no WhatsApp de denúncias relacionadas a direitos humanos, que tem vínculo com o coronavírus. A gente recebeu mais de duas mil mensagens de denúncias, a gente está trabalhando é, com esses dados e as nossas redes sociais, a minha é Fábio DF. em todas as redes, curte e acompanhe nosso mandato. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu te falei que assistiu de bola, não foi, falei? Foi top. Para você de casa, se você perdeu aqui essa entrevista, pegou agora no finzinho, hoje a partir da meia-noite, ela vai ser reprisada na nossa programação. Amanhã eu volto a partir das 19 horas ao vivo com mais um programa Conectado ao Poder. Continuem na programação da TV União Brasília. Vai ser de noite para todos vocês.